O leigo precisa saber disso, como é importante fazer esse procedimento com o dentista, porque é que o dentista é o profissional mais habilitado para fazer isso. É, isso desconstrói sem você falar mal da concorrência, né? acaba desconstruindo de certa forma a concorrência que não tem dentistas nem médicos né? ali fazendo. E se você não fala isso para ele, é, é isso que eu acho que é muito legal a gente estar tá nas redes sociais ou em qualquer outro outro canal é, com as com as pessoas de você dar uma informação. Essa é uma informação muito é, muito bacana e que ninguém fala. Né? Eu tenho uma paciente de de orto que foi fazer preenchimento numa clínica. E aí, quando ela veio para manutenção, eu falei, ué, você tá diferente? Ela falou, ah, então eu fiz preenchimento ontem e tal. E aí, eu perguntei, falei, como é que foi? E foi com uma biomédica também, uma clínica dessas de estética. E ela falou, doutora Carla, eu senti muita dor. E aí eu perguntei, anestesia lá? Porque aí eu fico perguntando para saber como é que tá e tal. Mas é exatamente isso que você falou. Então, qual é uma... Um um dos maiores medos do ser humano é sentir dor. Sim. Né? se você começa a sua comunicação aí né? e sem né? sempre tomando cuidado para não falar mal, mas você vai desconstruir aquele que não sabe anestesiar o paciente. E só quem sabe anestesiar o paciente dessa forma é o dentista só. Então isso você pode usar é uma das, é um dos benefícios de fazer com um dentista, e aí no, no seu caso, é com você. Né? E que você não, nem precisa falar isso na sua divulgação, porque já tá implícito. Uhum. É, e na sua consulta também. Então, você tem que trazer essas, essas informações, porque senão, o que que acontece? Você fala com o seu paciente, ele acha caro, mas ele quer fazer, e aí você despertou um desejo nele, só que ele vai lá na clínica. Aí ele faz lá. Só isso dele ele vai sentir dor lá com você não? Será que na cabeça dele ele não pagaria menos vezes? Eu creio, Eu creio que sim, entendeu? Será que não pagaria um pouco mais? Eu creio que sim. É, então aí que tá só que muitas vezes a gente não traz isso esses elementos na consulta.